Filho gay uh, pá, era um dos maiores desgostos da minha vida, Sim. E, ou seja, o que eu quero dizer é: pessoas quando fazem observações à vossa beira partindo do pressuposto é. que é senso comum, exatamente, e isso, isso incomoda-me à brava porque é um grande red flag. Não. Tipo, esta pessoa não é muito inteligente para -pa sequer -pa -se, se questionar que eu sou capaz de não concordar com isso e eu uma outra pessoa o medo de não ser gostado ou de, de ser rejeitado e o meu medo com o choque com o confronto a minha aversão ao confronto eu julgo que está tá um bocado ligado a isso nem sempre é este tipo de confronto ideológico puro às vezes é só então, tu tens medo que não gostem de ti ah, pá, yeah, mas, mas és. artista certo a minha forma de abordar o palco é tipo eu vou fazer o que me apetece completamente e se eu estou a fazer figuras, estou todo torto, estou a fazer merdas com os braços, estou tipo, a borrar demasiado, ou seja o que for, eu estou a fazer isto porque tem que ser as interações que eu, que eu posso ter através da minha trabalho da minha arte. Hum, são quase um shit code para mim social, a acaba por ser assim, porque aquilo não me custa nada. A Humano a falar com humanos do Marvel a falar com humanos do Marvel, a falar com folhas de folhas a falarem entre elas. Assumes uma diversidade de perspectivas enorme que já me tinhas transmitido e que foi se ficou plasmado num trabalho que surgiu dois anos depois. O álbum apanhou uma das fases mais fodidas que eu já tive. Uh a nível de saúde mental, a nível emocional se e eu bem dizer, ele foi feito num ciclo de frustração acho que pode ser importante para as pessoas também perceberem que podemos falar de abertamente, eu fiz aquilo para mim eu chamei uma performance anti-suicídio uhum. eu fui ao sítio onde me suicidaria, à ponta da rábida dizer não vou, mas eu sabia que ia lá dizer não vou, e fiz um filme lá e já e escrevi coisas sobre isso até partilhei coisas no Instagram e partilhei o story na altura que sabia que só tu és, é que ias perceber porque é só parte instrumental Entendes? porque essa ideia de ir à ponte que tem uma terceira saída era o que faria mais sentido para mim no, no pior momento e no pior momento eu resolvi ir lá e dizer não isso é, é. bonito A conversa que se vai seguir uh, é muito extensa e diversa. Estamos com os A-Menos. Estou a gravar isto numa pausa e tenho uma coisa a dizer antes de irmos diretamente para o meio da conversa. Fuck Monster Jinx. <risos> <risos> Patreon. Exatamente. <risos> então devia-se sempre gravar duas versões de cada podcast. Que é para meter uma coisa. <risos> é, uma com, com o Chico Crazy e outra com o Chico uh, Sereno. Não, mas na verdade eu passo por fases okay. ao longo do podcast. Direito né? o microfone. Ao longo de um episódio não, não, não. eu passo por é, fases. Tranquilidade, relaxamento, Sim. o êxtase. Quando eu entro num rant, entro num rant. E entras bem, que os, e... os rants são para entrar. Exato. Mas da mesma maneira que o, o Castro, ele próprio, tem essas fases. Só que a mim eu acho que sou um bocado mais pronunciado. É mais que só. <risos> Tens jeito de estimação? Não, não tenho, não tenho, não tenho. Não é tão forte. Mas também não é tão... Não é tipo eight. É, é uma que coisa me que me ficou tipo aqui, na garganta. É uma cisma. Da Iurda? O que é que te ficou na garganta? É da Iurda? O que é que se passou com a Iurda? Não, é cena do Festival da Canção, do Pissarra. Ai, não Sejam bem-vindos ao nosso <risos> podcast. O que é que aconteceu no Festival da Canção? Com o Pissarra? O Pissarra, quando concorreu, teve um problema de plágio. Ah, foi? Houve um caso de plágio. Ou seja, que não foi, eu em defesa dele, acho que ele agiu bastante bem, porque aquilo não foi plágio. A música, não, A música era tão simples uhum. Básica Eram quatro acordes comuns Que alguém foi descobrir que aquilo Era exatamente os mesmos acordes e a, me e a linha melódica da voz muito parecida Que também não era muito Complexa, por isso é que era tão parecida um, Como a música da Iurde dos anos 60 Iurde do Brasil é sério? 60, é 60, razão, é? um original A Igreja Universal do Reino de Deus Sim, só sim, para sim, estarmos sim, claros. sim, sim, sim. É do bispo Macedo. E ele agiu bastante bem na altura que ele pediu desculpas, saiu retirou-se da cena Tipo, não quero mesmo... Ah, ok, ok a Então é fixe, isso é fixe o Eu o teu... tenho bastante respeito ao gajo assim nesse... Não um dá a caso tua percepção diz. sobre o Diogo Pizarra esta informação? Oh. Tipo, vamos lá ver uma coisa <risos> Eu não tenho nada contra ele, estás a ver? Maior sucesso para ele Como artista e como pessoa Só achei que ele teve mal há muito tempo atrás com, que, com o que fez com o tweet que fez ao Olavo Bilac ele ter ah, okay. A única coisa que eu achei que... Eu lembro disso, eu lembro disso. Mas repara, o Diogo Pissarra fez isto porque está na posição de conforto em que está. Sim, Se fosse um struggling artist como o Olavo Vilac, será que teria retirado a sua canção do festival? Mas é esse todo ah, do festival? não Sim, no, no, aquilo que ele fez, no, no exemplo que o nosso ah, cúmplice desta semana, Zé Menos, deu, não é? Sim. O, o Pissarra só faz porque está num ponto confortável em termos de carreira, de indústria só não, mas à partida é muito mais Ajuda fácil de fazer essa decisão, claro que sim. Ele a não, decisão era eu, muito diferente aquilo quando... não é muito importante mas... para ele financeiramente é verdade, sim sim, mas, tipo, não, mas o cara tipo, lá está, não, não, não sei, não é uma certeza se calhar ele faria isso também se não fosse um artista um badalado não, a questão aqui é o que é que ele faria se estivesse a passar mal Aportado de contas e, e provavelmente com uma carreira que já muito pouco está relacionada com a música. E fosse, estás a perceber? E fosse convidado para tocar. No começo de chega? Uh, sim. Ponto, sim. Sendo um gajo que nunca teve. Uh... Pá, pronto, já acho que já passou o tempo suficiente. O Deuco Pissarro já teve muito mais alto na carreira durante mais tempo do que alguma vez os Santos e Pecadores é? <risos> tiveram. Uh, mas sim, ou seja, nessa perspectiva é complicado. Eu, eu, eu posso dar um exemplo, há uns anos. Uh os concertos, por falar de concertos que nunca existiram, uhum. uh, de, que era um, o meu concerto de apresentação que ia acontecer no Art Club, que um, um mês antes, pá, aí, um mês e tal antes, o Sambado cancelou o concerto dele no Art Club, ali em Fevereiro, uma, acho que até era nos Dias Namorados, uma coisa assim, 2020, um, porque foi quando aconteceu aquela cena do Comício de Chega no, no Art Exatamente. Club e um gajo fez essa doção e o Sambado, em protesto, decidiu cancelar o concerto do Art Club e bem, acho que ele fez bem... não, repara, no lado dele, acho que... Sim, se ele... É para é que ele, não, ele, não é para não, para não, não, acho, não acho mal, é assim a forma como ele veio, está tudo bem, e eu também... não um, aqui é que vai entrar o ponto interessante da questão, é que... Um, não, eu já tinha o concerto marcado, e ainda não estava anunciado até, acho um, e a questão foi que depois o Sambado conseguiu manter a data. O concerto realizou-se no mesmo dia no Maus Hábitos um, Ou seja, transitou de local. teu não é? não ou não? E o meu não iria acontecer. O que é que pronto eu por acaso não sei se posso contar isso, mas também se não, depois eu penso um bocado depois. Mas basicamente, depois disto, nós tentámos perceber o que é que seria o melhor a fazer. E tentei, tentei o meu melhor uh, para tentar outra sala tá uhum. uh, porque na altura eu também estava me desconfortável com, essa, com isso, também estava assim um bocado tipo também sentiste pressão do Ou grupo Ou seja, no fundo o que, o que o que aconteceu foi aquela ação do do precipitou também, forçou-me. A agir perante aquela. a tomar uma posição. Mas quase, foi, o, foi, foi o sambado, foi, foi uma pressão de grupo, de pares ou grupo social? Ou... Não, do grupo, grupo social. Iti, no Iti, no Iti. Iti. Foi de foi mim, do Rui e, que, que, e depois há algumas pessoas com que eu falei, mas que, pronto, Tens a dizer quem é o Rui nesta história? Que é o que, Rui da Biruta, que pronto. é o manager e pronto. principalmente. Tito, manager, vocês tomam essa decisão. Sim, nós falamos sobre isso. Mas é uma business gente... decision. O que a gente tentou fazer foi arranjar outro sítio, certo? Uh, não necessariamente para a mesma data, mas tentámos vários sítios e não houve resposta nenhuma. Portanto, se calhar, mais vale teres tocado no Art Club, porque não, não, não. E eu 18 ia... meses depois isso é perfeitamente irrelevante. Não, eu ia tocar, pois não, e a decisão foi que a decisão final foi tipo: Olha, como não conseguimos nada, vamos, vamos tocar. Não... O que é que eu posso fazer? Então, é, tipo, a certo uhum. ponto eu estou a o quê? prejudicar a minha carreira por um, um ralhote qualquer desses que foi eu. Estás a ver? E depois, e depois tipo, por acaso, na mesma altura, uns meses antes disto acontecer, tipo, no fim de 2019, tinha saído uma notícia que o Air Club estava uh, a reformular uh, os quadros, os sócios, estava com problemas de dívida uhum. e não sei que não sei o que mais. E é um bocado a mesma merda, tipo, eu, opa, eu Acredito que ele, se eles estivessem bem de não aceitavam, estás a ver? Obviamente que isto é uma discussão completamente legítima de retórica, tipo, ok, mas há limites, que limites são? Sim, uh, decidires alugar que... o teu. Imagina, tu tens uma empresa de catering com dezenas e dezenas de funcionários, tu não, o chega, chegava à tua beira. E pagava-te bem para tu estares de lado. Tu ias Sim. dizer que não? Tipo, ah, não, não vou, não vou receber dinheiro. E tenho aqui pessoas a arrascar. Se calhar estamos a falar numa altura que foi em, uma altura pandem em pandemia. Foi antes, foi, foi antes. antes. Não, foi tu anos falo... anos. Sim, okay, então, foi, foi Sim. antes, mas foi em 2020 Mas, mas fosse o que fosse, há empresas noite. que se mantêm. Se tu. E agora, já vamos ao caso particular de ser um partido com assento no nosso Parlamento. Mas a. Uh... O facto de. Tu estás a, a medir o contraponto da posição dele, desvia-nos da questão que é o concerto. Efeito é do boicote. Ele. Exatamente. Aquilo funciona ou não? O boicote. Por onde é que ele funciona? Por um lado. Por, por, o, por outro lado, é. Um... A, tu, a sobrevivência material é importante a posição de conforto de que ele fala é se o Art Club, imagina, tinha quatro datas que tentavam agendar para o comício de chega ok? eles diziam não não aceitamos, já temos outras marcadas depois depende da política, algumas que é primeiro a chegar, primeiro servido há outras que deixam ali um, um momento para regateio uhum. E podia dizer, opá, vocês até me podem dar 5 mil euros pela sala este, este dia, já me vão pagar 4 mil euros, não aceito nem... Até porque não quero esse tipo de publicidade que o Chega Cá tem até que não seja uma cena política. Ele falou do Art Club, o Zé Menos, quase como uma, como uma entidade política. Acredito que eles não tivessem feito. Ah, porquê? Isso é uma coisa não é certa, se... pá, repara. Porque é da cultura, é do nosso lado. É uma boa, é uma ótima questão, é uma ótima questão. Um... Ah, eu, eu, eu, eu posso dizer que, e posso dizer isto na boa, que... que nos últimos anos me afastei de alguns círculos, por, por uh... círculos, não necessariamente só de amigos, onde havia outro tipo de relação, porque me começou a incomodar ter que lidar muito com, com... não era só pessoas que votam, no sei, eram um, era um... Eram pessoas que votam chega, mas pessoas que verbalizam uma quantidade regular de opiniões com as quais eu não consigo lidar e okay. não tenho a capacidade de contrariar na altura. E um, não tenho a vontade, não tenho a desfaçatez, é mas pronto, os tomates, se quiseres, a coragem de, de uhum. contrariar as pessoas na altura. Um, porque essas... Mas isso causa desconforto a longo repara, prazo. Porque, repara, porque... Sim, e, e causa-me desconforto e eu acabei por, por me afastar. Ou, ou foi um dos motivos para me afastar de certos ciclos. Tu és um caso raro. Tu és um caso não de consigo, esquerda não... que conhece pessoas do Chega. Provavelmente Sim. estão só do outro lado da barriga. Não, e, eu, e eu, aqui o lado mais amigo da coisa, é que eu gosto muito dessas pessoas. Pois. Percebes? Eu, e eu gosto muito, ou seja, preocupo-me com aquelas pessoas genuinamente e há, e, e, e há uma grande ambiguidade cá dentro, emocional de tentar perceber e gerir algumas coisas de, de tipo e eu sei e ainda para mais nutro preocupação para aquelas pessoas e carinho porque aquelas pessoas não têm grande carinho por mim uhum. e, e, e, e, nesse, e nesse lado fica assim meio misto e por isso é que eu também nunca abri guerra, tá nunca, nunca vinquei, nunca confrontei aquilo com a minha opinião real do que é que eu acho sobre as pessoas de quem ele gosta Uh, mas... mas porquê que nunca fiz? Se tirando essa cena, de falaste ah, em tomates que eu acho que são uma expressão porque... que nem, nem se enquadra muito bem Não pronto. é, mas é porque eu, eu não não gosto... Não, não é porque não é não, uma coisa de medo Não é, eu vou-te explicar eu, eu, é... Pessoalmente eu, eu não gosto muito de confrontos é, é um problema... Fui, uma mal. <risos> <risos> não, eu, é, uma, acho que é uma cena minha, perto, eu um que sou um bocado a ver a sua... algum tipo de confrontos uh, não, não, não é a todos mas há alguns confrontos que eu, que eu evito à ah, brava mas dizer... confrontos tipo de ideias? sim eu discordo eu, eu, eu, discordo discordo eu vou, és... vou por aqui confrontos físicos? vamos falar de ideias? não, não, físicos de todos sim, sim, sim. não, não, todos. não, não, não. Comforto... que preferem entrar em confronto físico com confronto, é confronto, confronto de ideias mas é isso, confronto de ideias ou seja, não fuja todas as discussões não sou um gajo que foge a discussões mas, mas é por falta de paciência tipo na vida, em, com pessoas, com amigos não, não fuja a isso mas ali num certo pá, nesse ambiente em específico tipo, não havia propriamente abertura para se falar de política por defeito não é não haver abertura, não é suposto falar-se. Claro. É, é, eu não posso dizer o contexto. Porque... Não, não, não tens que dizer, mas são pessoas, ou seja, tu achas que eram pessoas chegadas tipo, a não, ti. Não é, não é o, o ambiente em que eu, em que eu okay. lido com essa pessoa, não é um ambiente onde seja provavelmente uh, necessário falar de política. Mas Ai, por então... exemplo, eu já... Eu já e, se... Só que essa pessoa não se abstinha de fazer um conjunto de observações e várias observações uh, regulares... E que para mim é uma grande falta de inteligência, é tu É uma pessoa quando está à tua beira, faz uma observação, tipo, já viste, estes gajos, estes gajos são todos assim sim. É que, sim. que nem é necessariamente do humor, sim, mas, é, é pá, eu, se comentar. tivesse um filho gay, uh, pá, era um dos maiores desgostos da minha vida. Tá e, ou seja, o que eu quero dizer é, pessoas quando fazem observações à vossa beira partindo do pressuposto yeah. que é senso comum. Exatamente. E isso, isso incomoda-me à brava porque é um grande red flag, não... tipo esta pessoa não é muito inteligente. Para sequer para se questionar Cansante. que eu sou capaz de não concordar com isso. E eu ou outra pessoa. Sem dúvida. É. E, e, tu, e, é e, tu não, e tu nunca desenvolveste uma estratégia de confrontação? Não. É um problema meu. É, já fizeste. Não, desculpa já fiz, já fiz não, isso. Normalmente eu pergunto me porquê. Yeah. Tipo, vou ah. botar uma história. Ah, ah, Pois é, a minha Que é, que é verídica. Vai, com, com, eu, tal, com num outro contexto talvez eu o eu, eu fizesse, eu mas tal. é. Eu apanhei eu, eu, eu um, um Uber, tipo, há dois meses é. atrás. Estava a passar pelo Colisa do Porto e, eu, e passaram tipo duas gajas, estás a ver? Hum... de mini saia. Pronto. Estavam... Um, Para cá. Para aquele contexto, estás a ver, para, aquela, para a cabeça do motorista estavam demasiado à mostra. Okay. E a gaja mandou, e a gaja virou, se já viste estas porcas aqui todas descascadas, e eu tipo, o gajo, não me intimidava fisicamente. Se me intimidasse, se calhar eu... Se fosse não, mesmo um gajo... é grande. Não, não eu, tenho, cuidado, eu, vou, vou eu, dir, eu vou dizer, não tem problema, se o gajo me intimidasse fisicamente... Podia ter sido um eu, não, eu calava-me. É, é. Como ele não me intimidava, mas calhar levantava se calhar <risos> levantava-se... <risos> mas como não me intimidava... <risos> eu estava assim sentado, e ele disse isso, eu passei-lhe assim a mão na... Na, no ombro, ombro e disse não é disto que eu gosto estás a ver? E o gajo ficou bué à toa <risos> E o Bacar ficou bué à toa mano, estás a ver? <risos> é, é, é. E na, e na primeira para mais eu estava com, tava com uma camisa, meu... sabes aquela minha camisa é uh, de leopardo Sim. Tá, é assim um bocado azeitolas, estás sim, a ver? Sim, então sim. eu meti a cima no ovo. Peraí, estás a associar a, a algum grupo social a azeitola? Não, não, estou a mas oh. Mas eu era penso mas tuas, era mas visão, visão, seu, sempre. Tá estavas eu, tá tá ah, eu penso sempre naquilo que a pessoa está a pensar. Se a pessoa olha claro. para um, um grupo de gajas que está estavas a o preconceito dele. Claro que sim, e fizeste-me tudo. eu passei-lhe assim a mãozinha mesmo e disse: não é disto que eu gosto? Um gajo que o bateu. Eu acho que Exemplos devem partilhar, aliás, eu por acaso até já participei algumas sensibilizações para a igualdade de género, etc, que fazem muito isto, que é ensinar estas situações. E eu já tinha ensinado, mas nunca tinha posto em prática. E no outro dia pus em prática. Incluíram-me num grupo de WhatsApp de pessoas com quem eu andei na primária. Algumas delas eu não vejo há quase 20 anos. <risos> okay, Sim, exatamente. Okay. Eu andei num colégio religioso. Mas... Andei nos... Ai, eu E... E pessoas com quem Já não falava a maior parte há 10 anos, pelo menos, nem encontrá-las na rua. Tu és um grande dissidente, e... Só te ah, sim senhor. És <risos> <risos> um dissidente com a <risos> <risos> És um gajo que percebe, pronto. Ai, uh, e foi adicionado é. ao grupo, e pelos vistos, um, um, gajo, um, gajo, um, gajo um, um gajo que foi da nossa turma, entretanto assumiu-se como gay. Mas, pelos vistos, isso já foi pai há 10 anos. Eu é que não fazia ideia porque perdi contato com aquelas e pessoas. E o pai todas. aos 16 assumiu-se como, como, assumiu como gay. E, pelos vistos, passou a ser o um motivo de chacota daquela turma muito homofóbica. Uh, eu fui adicionado em 2021 a um grupo uh, de WhatsApp para combinar merdas, não era é? aquela euforia pandemia. Uh, agora é que eu estou a perceber depois, tudo. E depois, de repente, <risos> e depois, de repente, mandam uma, mandam uma fotografia... Pá, de um, de um casal de homens, de, de sunga, abraçados num barco. eu aí, ganda, lifestyle. <risos> Era minha... o teu colega? E, e começaram a mandar piada a fazer piadas que eu, que eu deduzi que eram homofóbicas. Assim, então eu, quem é? Porque eles estavam assim, ó oh, Chico, vê lá se salvas este ou lá o que é. Pá, não faço ideia o que é. E, e eu, quem é? E depois foi... É o... E é o António. Uh... E eu, eu, eu disse algo do género, opá, quem me dera, e aquilo ficou grigri, -gri, o grupo estava muito, muito acelerado, e de repente, gri, -gri. Slow Se cara, não, não deu nada, <risos> e eu, ah, peraí, que eu sou o gajo de brincar com isto, eu juro de que fizeste a merda para testar. E disse do género, opá, os gajos são menos chatos que as gajas, tipo isso, buscaram, fui buscar um albano machista, e responderam. A primeira não. Ah, paixão, paixão, irmão, eu, paixão. Ar, ar, ar, ar, sim, sim, de facto, isso aí, é verdade. E eu hum. fiquei a pensar, foda-se, tipo, as camadas que estão aqui. Mas é isso, é exatamente isso que é. Tu, que foi o que aconteceu com do Uber, que é, eu pegas em preconceitos que tu partes à partida que eles têm por causa daquela merda, e então... E deixas as pessoas muito desconfortáveis. E como tu pegaste naquela cena de as gajas são baixadas, estás yeah. a ver? Espar uma pila é mais fixe que o mimimiimiimiimi. Então ias a ah, de facto eu revejo-me <risos> Sim. Yeah. Então ias a espar é fixe, calhar. <risos> é esta mentalidade. Achei é yeah. Eu não estava à espera que eles fizessem esse raciocínio. Aliás, Acho que não é o raciocínio mais o normal. Ah, mas mas, talvez. não Mas fizeram? Não tenho Eu também não tenho dúvidas nenhuma. Mas... Olha, agora eles são de todos a má uma piroca à minha conta. E bem. Mas imagina imaginava é isso, não dos gajos desse grupo instalaram no Grind, da bloda mas Mas, se não é, estás a ver o que nós estamos a falar, à entrada, que há, há bolhas e nós estamos na nossa bolha e um, por eu achar que existem poucas pessoas assim, elas continuam a existirem muito, estás a ver? Ah, Isto aconteceu contigo. E, se calhar, tipo, há N de grupos assim. Que eu não faço ideia porque nem tenho, tenho tipo três grupos no WhatsApp e, e já me chatei ah, um para caralho. Eu estou em Por acaso, já estava a pensar nisso antes, mano. Já não sei a que propósito. Uh, bem ia numa divulgação qualquer comigo mesmo mas estava a pensar nessa cena de hum, me sentir um bocado abençoado por ter, ter, ter tido sempre uh, um, grupos de amigos com muita gente diferente e vários grupos de amigos diferentes e, e por, uh, por lidar com pá, por ter tido sempre amigos ou malta próxima de muita realidade diferente e ainda hoje tenho grandes amigos de direita e, e a maior parte dos amigos Talvez será de esquerda. Não os divido assim, por norma, não é? mas uh, <risos> ah, é dividido, Mas é. Tenho, tenho malta tipo, politicamente... Uh, uh, ou seja, politizada, se quiseres, uh -huh. da direita. Uh, e, e tenho conversas sobre isso com eles e está tudo bem. E gosto muito deles, não é mesmo? Não estou a falar de, de... Extrema direita, mas... Uh... Mas tu não achas que há ami, amigos, amigos teus que... Daqueles teus amigos que votam chega, por exemplo. Sim. Que não é bem... Tipo, não é bem extrema, ou seja, o pensamento deles não é bem na extrema direita. Ou seja, Voltam chega porque acreditam naquilo e algumas coisas que dizem, mas. Acreditam que estamos a ser dominados pelo comunismo. Sim, mas, mas, sim, mas não é por acreditar nisso só. que são vamos automaticamente a com a foice? Acho tu que é mas... para a semana. Mas estou me a explicar direito. <risos> tipo, não é porque tu achas que estás a ser controlado pelo comunismo ou, ou o que é que significa, estás a ver? Que automaticamente és fácil, claro. estás a ver? Não. Sim, eu... E, e não, atenção, não precisa de ser essa retórica tão profunda, não é? Não, não... Tão profunda em termos da clivagem ideológica, pode ser só um, uma indignação muito grande sim, sim. com as estruturas de poder situadas, pronto. depois reverte para. E, sim, aliás, a é bem dizer, eu uma vez vi uma entrevista, acho que foi para perguntar um off do Daniel Oliveira e era um. Eu acho que ele se chama Pedro Magalhães. Mas... Errado. mas pronto, era um analista político é o trabalho dele e ele, isto foi no, no rescaldo das presidenciais acho que foi um, e ele estava a falar sobre o, como é que se consegue uh, que formas há de analisar o eleitorado e o porquê de certa transição de votos ou porquê uhum. de tantos votos numa, numa pessoa que não se esperava ou enfim, um monte de, de coisas e no fundo a grande conclusão que ele tira é sempre é, tipo, nunca há um só motivo Nunca há um claro. motivo só, estás a ver, para analisar um eleitorado. Uh, ou para uma transição de voto assim brusca numa eleição e de repente... <risos> uh, nunca há só um motivo. E, e a verdade é sempre essa. E, e, e acho que se comete sempre o mesmo erro depois de uma eleição de tentar perceber... Tipo, ah, isto é porquê? É por causa disto. <risos> <Estás> a ver? <risos> é sempre por causa de muita depois coisa. Depois de uma eleição, nós estamos a gravar isto no dia depois de um orçamento de Estado ser chumbado, prevê em eleições antecipadas e já está toda a gente a mandar para o ar cenários. Sim, e depois acontece e por uma coisa diferente sim, e género. já há modos de campanha ativados em todos os quadrantes políticos claro. uh, mas uh, essa, essa ideia de que, de que de que as tuas amizades porque repara, tu, vou, vou voltar um bocadinho atrás e tu disseste, tenho amigos que são politizados são de direita, não de extrema direita os, os amigos que eu estava a pensar pronto, agora a questão é um, e falávamos disto aqui no podcast para há duas semanas. O eixo político movimenta-se constantemente e vem-se movimentando. Acho que já podemos olhar com, com algum distanciamento e dizer que se vem movimentando para a esquerda, correto? E consideramos que o eixo está mais à esquerda do que estava anteriormente. Portanto, aquilo que é extrema-direita vai mudando. Ou seja. A 26 de Abril não deixaram de existir fascistas em Portugal. Correta. Essa direita existia na mesmo? Correto, claro. Sim. Ok? Salazaristas. Estou a perceber naquilo que pessoas apoiavam é. o Estado Novo. E o eixo foi-se foi deslocando para a esquerda. Uhum. Houve, uma, houve, naquilo, na, na minha opinião, isso é muito político, uma, uma sobrecorreção na altura do PREC. Volta-se a negociar o eixo. Por, na altura de 76 e tenta-se, entretanto, em 40 e tal anos, fazer uma democracia. É? E há flutuações de onde é que está o centro e, portanto, onde é que estão os extremos. Certo. E tu detestas, detestas, vou inferir a partir de Que detestas ao, ao, ao, ao ponto de deslocares alguém do teu círculo de amigos. Dizer, opa, se calhar não vou ser teu amigo por eu causa acho, disto. Eu Tu, sim tu afastas não, não é de ah, sim, assim, foi, desculpa é tu afastas dessas pois tenho dessa de certas, de certos ambientes sim uh, não, por causa não foi só por causa disso das dizer, crianças... mas isso era um, um motivo de incómodo para mim muito pessoalizado em que perspectiva Aquela, aquela, as opiniões políticas daquela pessoa, tu, Era, um, tu, era um, aquela pessoa demasiado vocal para eu conseguir lidar com, com, com essa. Eu já sabia que ela era eleitora do. do e, tu, e tu manifestaste do no sentido que não. isto incomoda-me? Fecho só um afastamento. É isso que eu quero. Porque eu, eu faço mesmo do que tu, atenção. Não faço não, não Não. Acho que fazes faz isso. Tu, tu, não fazes, fazes isso. Acho que tens um faço. Bocadinho, mas tu tens mais não. à vontade para o confronto do que eu. Exatamente. Exatamente. Eu confronto, mas também depois eu deixo de falar com pessoas durante muito tempo. Mas, mas, o, que? mas o Zé não... é, a minha, é a minha forma de afastar. Tu acabaste de fazer dead naming, que é uma prática mas, é que mas, já claro, conversaste aqui, que é muito nociva não, mas ele tem, e, ele tem permissão, para a identidade permissão. individual sei, e, e coletiva. Desculpa, Nos, o nosso complicio desta semana, para quem está aqui a ouvir à meia hora, é o Zé Menos. <risos> Músico é escape ex cap. cap. com capa, se bem que também sou ex-cap com C, Sim. que depois passou a 16 com anos. K, e havia um gajo de Setúbal que era cap com C, e que me mandou uma mensagem no Facebook a dizer puto, eu já sou o rapper há da tempo, tens de mudar o nome, e eu mudei para cap, estou a contar isto, acho que provavelmente não sabias, era um gajo de Setúbal. Do cap com C sabia. E, um, e comecei a usar com capa e depois passado uns anos... Uh, Larguei completamente Agora, eu até acho Eu não acho isto deadnaming isto, isto é dead naming, Mas não acho mal Acho que isto é um flex De quem pode a ver? Tipo Quem me conhece Desde essa altura Sim. É tipo flex eu, ah. eu posso te chamar Eu gosto de assumir a cena assim okay, chama porque é okay. pio eu até fico um bocado Tipo, não Tu podes Porque tu eu Tens és permissão tempo. para eu permissão. Tu és desse tempo A Antiguidade a é um posto É o que ele está a dizer Tu és desse tempo Tens aquela patentezinha <risos> E agora voltamos ao tema anterior Ou passamos? Ah bem, o quiseres Quer a tua resposta? Nunca, nunca te passa pela cabeça, confrontar te ou confrontares a determinada pessoa o afastamento é uma opção mais fácil para ti. Hmm. Passa-me passa passa pela cabeça, passa, passa pela cabeça. Com hum. aquela opção específica específico foi, foi só mais fácil não, não se, fazeres se calhar até porque nem a minha é uma pessoa tão importante para ti assim para tu te chateares ao ponto de perderes anos da tua vida a, a debater com essa pessoa porque eu acho genuinamente que a conversa se calhar é um ingênuo. Pá, eu honestamente há, uma, há um lado assim, meio, eu, eu, eu deixo o disclaimer. Eu preferia não ser assim. Eu gostava de honestamente, eu gostava de ter mais à vontade para confronto na vida. Está a ver? Atenção, eu e ele estamos a falar. E temos, temos uma pessoa em comum que já disse muita -me merda à a mel e a gente calou e comeu. Percebe? <risos> Ou seja, ah, estamos sim, aqui a sim. falar e já aconteceu connosco a mesma coisa. Não, não, não. Eu, eu acredito que aconteça muitas vezes. Eu não... eu mas já não falaste em privado? Já falei em privado, sim. Depois também, deixei claro. E é uma pessoa com... não importa. Sim, mas sim, mas... Eu não, eu nunca Mas na altura em a gente comeu e calou. Mas, mas por exemplo, eu... Mas eu... Mas eu... Sim, eu nunca falei... Pai, eu tenho familiares uh, gays, tenho... um dos meus amigos mais antigos é gay, tenho vários amigos gays, não me interessa, esta, não me interessa muito, mas tenho, principalmente pela questão de familiares, e, e na perspectiva de que essa pessoa sabe uh, que eu tenho amigos e familiares gays. E ela nunca se inibiu de dizer muito naturalmente certas coisas que eu sei que não eram para me magoar, mas aquilo demonstra para mim uma falta de inteligência tão grande Tipo, puto, eu tipo, eu tenho amigos, eu tenho família, tá, tipo, uh, que é e que eu adoro, e claramente não tenho problema nenhum com isso. Uh, ou seja, nem, nem era preciso chegar a este ponto, obviamente, mas hum. é, é mais no lado em que me é pessoal. Pois, tá a ver? Isso é isso que é, que é pessoal, uma dimensão muito diferente. Em que, em que é tipo. Se aquela pessoa fosse, tivesse o um mínimo de tato, Sim, essa pessoa uh, provavelmente ser... não faria piadas com o cancro se tivesse um, um, uma, um familiar no IPL. É pois é, que, pois é, isso, é, é, é isso. É, é que, isso, é é que isso. nem é tanto o caso das piadas. Sempre não é piada. Dá, mas só dar o exemplo. Sim. Falar, dizer. Uh, opa, naturalmente, pá, porque é assim, obviamente toda a gente se. Ou, ou ia sondar aquela pessoa ah, para perguntar como é que ela se sente em relação a isso. Tipo, se, se incomoda ou não. Claro. Falar no mínimo. E não pode ser uma de de confronto, porque acho que as pessoas também funcionam um bocado assim a ver onde é que podem ir né? sabe que tu tens família tens, tens pessoas próximas de ti que são, que são gays não, acho que... Até que não, não sei, não há sei. pessoas que funcionam um bocado assim que é, tipo, ah, eu tenho isto, vou... É mesmo... mas há pessoas que têm mais tato e sensibilidade do que outras e aí é que é o não, jogo eu... da interação humana é a mesma falta de noção ali, né? é? é falta de noção neste caso, é. mas eu sei, isto, isto para, para concluir pá, eu, eu, tenho, eu tenho o feeling que, que, que noutros casos acho que vou exigir mais de mim honestamente nesta perspectiva pelo menos eu gosto de me, regir, de me reger por, por por esta linha de um gajo saber exigir Assim mesmo, coisas que acha que... que, que, uhum. que de, de formas de que se deve comportar melhor, mais corretamente. Ou eu, eu gostava de ser este gajo, ou eu gostava de ter este tipo de atitudes. E começo-me a exigir um bocado isso e... e, e pronto, é quase autocorreção ou auto-educação, se quiseres, não é? Tipo, e começo... Não, eu, eu pá, eu tenho que melhorar nesta momento Sabes que eu tenho... Tinha, tenho. Acho que ainda posso considerar um amigo meu. Que há há dois anos atrás, ou há três... Era, era tipo, passar engendando, chegou à minha beira disse E eu vou mudar de muita coisa. Mudou. Vês tu? Fui eu. que. <risos> <risos> yeah. isso? É, é, é. Tu deixaste à minha beira. Estavas meio fudido. E de de não estava nada à espera deste ponto fácil. Eu Fui a é. pegar na curva. Não, mas... Uau! Fost tu, oh, e foste tu e eu. ele sabe? Será que ele sabe? Eu sabe, sabe, sabe. Mas, mas as pessoas mudam. As pessoas, ou seja, tu tens de te dar à mudança. E, e, e a mudança, e neste teu caso, pode ser até muito incomodativa para ti. Não para as outras pessoas. Mais para ti. Porque às vezes é, a cena entrar na tua cabeça. aí é, vou dizer é, isso, a pessoa vai levar a mal e tu dizes e a pessoa está-se a cagar, se é, e, aliás, eu acho que, eu tenho quase certeza que isto vem de um medo meu... Que, que, aliás, acho que falei disto na minha última consulta com a psicóloga. Até acabou nesse, nessa, nesse assunto de... de ter um medo, talvez, um bocado... traumático, que eu não consigo bem perceber de onde vem, mas, pronto, que viradas de puto, porque eu tenho a ideia disso.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 Estava é a vir parece. uma frase agora à cabeça, o Sam tem, à procura da perfeita repetição, eu estava à procura da perfeita transição. <risos> eu fiz -te. Dessa tua autocrítica constante, uhum. que se traduz muito na tua música. <risos> Infelizmente. És um produto da falha. É, isso ser um bom AKA, não é? Não é? Exatamente, que é que um é produto que... da falha. Amanhã vou mudar dar um Instagram para poder dar. Artista, Sound Engineer, não, não sei se é pô, tu, produto tu Ah, tu... não tens no WhatsApp ainda menos um a mais. Não sei se sabes disso. Não, esse fica. Pronto, e um produto da falha. E liga com aquele que o Castro estava, estava a pegar no, no artista que se sujeita. A crítica externa. É. Se já tiver muita crítica externa. Antes, antes de continuar. Antes aí. de que tar... um, foi, uma, foi a primeira coisa que, eu lhe, que até falei com, com o Kaep, com o Zé é menos. Mas agora. <risos> com o Cap, porque eu posso, tem tá é até -te. <risos> foi Eu, eu perguntei-lhe, porque ele. Eu, ou seja, sempre me pareceu. Não que eu conheça. Ou seja, não. conheço há muitos anos, mas não que eu tenha uma relação de, muito próxima de ti, estás a perceber? Mas daquilo que eu conheço do, que de Tito, és uma pessoa muito introvertida. Uhum. É, muito. E ele vai dizer, não é nada, e ele, foda-se, putaria, gente. Não, tu agora dizias isso de nada. A... <risos> Por que é que eu diria? Mas, mas eu tenho um hábito de mentir. <risos> o Chico agora contava histórias quando vai à rechosa. Quando eu vou à shows <risos> <amigo. E> estamos... <risos> Quando nós estamos dois no parque. Exato. Aí, não, mas o que eu estava a dizer, e, um, e, quando, e quando tu lançaste o teu álbum, uh, no final, estavas lá a receber, ou seja, a falar com as pessoas. Estavas no público. E isso, para mim, foi uma coisa... Que eu, não, tava, que eu não, não te imaginava a seres -se tão natural em palco. Uhum, yeah. Sobretudo porque tu, tu lançaste um álbum, para quem não sabe, no cinema. Tu não estavas a atuar. Tu estavas a ver as reações das pessoas. Yeah. Tu estavas, estás a ver? Tava, tenho a certeza. Tu estavas na última fila. Eu sei que estavas tava, atrás de mim, eu sei <risos> que eu lembro, estavas atrás de mim eu estava tipo: este <risos> gajo está a ver as reações das pessoas. Yeah. Se o pessoal está tava... aborrecido, nem está a atuar. Ou seja, tu lidas com isso, tendo em conta que estás a dizer que és e depois tens à vontade em Paulo, que é tipo, para mim é muito confuso, porque a pessoa e o artista... Ou à vontade em Paulo... Acho que de dois à vontade convém explicar. Ou à vontade enquanto artista que está no palco a atuar, e ou à vontade que ele teve de responder a perguntas sim. e incentivá-las no Fal, palco. Falou falo o segundo. o ele fez sim, o que eu anei no segundo yeah, Eu ia-te yeah, eu, eu, eu ia responder isto há bocado, e ainda bem que não respondi, que assim também não tenho que me repetir. Mas... Hum no fundo o, o tipo o que eu sinto essa coisa essa coisa que é mais fácil falar para mim uh, ou o que me é completamente é tão é tão claro para mim é tão uh, natural cá dentro na, na minha cabeça uh, é falar sobre o que eu faço o, o meu trabalho estás a ver? O, as minhas obras ou as minhas ideias ou seja o que for e, e o contexto artístico, pelo menos até agora as minhas experiências no contexto artístico, foram sempre bastante... Principalmente as últimas, é tipo... Eu, eu, eu dou-te um exemplo. A minha forma de abordar o palco, que não era o caso, mas depois pronto, houve, um, houve um concerto passado um ano, né? mas... A minha forma de abordar o palco é tipo... Eu vou fazer o que me apetece... Completamente. E se eu estou a fazer figuras, estou todo torto, estou a fazer merdas com os braços, estou, tipo, a borrar demasiado, ou seja o que for, eu estou a fazer isto porque tem que ser. Porque estou a fazer. Porque quero. Porque tem que ser. Se eu quero borrar a berro, não me interessa. Não é que eu seja um dadaísta, mas na perspectiva de que... pá, as pessoas vêm cá vão-me ver a mim. a tipo... É tipo pá, Eu sou assim. Tipo, eu, é isso que eu faço e, e, e o que eu sinto é que o palco a interação social que é alguém ir ver um gajo a cantar é uma interação social única e, e, e artificial na perspectiva em que não é uma interação normal da maior parte do cotidiano das pessoas de irem a um bar e, e as pessoas estarem a ver um gajo que ninguém conhece e está lá a dançar, é só mais uma pessoa né? então de certa forma para mim tipo as interações que eu, que eu posso ter através da minha do meu trabalho da minha arte uh, são quase um shitcode code para mim social tá a ver? acaba aquela por ser assim, porque aquilo não me custa nada tá a ver? Uh, e, é e depois pessoal. e depois isso foi preciso depois do concerto vamos ao bar eu sou no, ao, ao bar ao lado eu sou o mesmo gajo de sempre tá a ver? tipo meio calado tá a ver? Ou, ou meio meio tímido não danço tá a ver? ou seja o que for tá a ver? mas uh, aquilo para mim é, é a minha é tipo é que para mim não é estranho, as pessoas é que estão a entrar na minha cabeça. Tá tipo Agora vou, eu estou-vos a dar uma oportunidade, de certa forma, de me conhecerem melhor. Agora vocês vão entrar aqui, estás a ver? Eu aqui estou como todo comigo. Yeah. Só yeah. Tá acho que é um bocado isso. isso não é muito. In... Desculpa, Deixa. Desculpa. Estavas a puxar a mão quando tu, a... Quando tu começas a puxar a não, mão. Eu quero, eu, quero muito, eu quero muito abordar isto porque eu acho, que é ligado, acho que é muito ó, importante porque -tod todas as. Eu acho que podemos conferir legitimidade a qualquer produção criativa ou artística. Mas normalmente temos tendência a, a aproximar-nos daquelas que são mais pessoais. E é isso que tu estás a descrever. Conheçam agora a minha mente através desta performance que eu tenho. Porque o álbum já é isso. Em várias Sim. formas. Claro, é um, e, e, por exemplo, o, o Castro dizia que te surpreendeu, que, que, que ficou surpreendido ao ver-te responder a questões. Mas... Mas eu, por ter outra experiência, como amigo e como fã, sabia que aquilo que tu estavas completamente à vontade para aquilo, porque tu, claro. dois anos antes, tinhas estado em minha casa a detalhar-me o que ia ser aquele álbum. <risos> e este gajo é maníaco o suficiente para ter a mesma ideia e, e estar a trabalhar lá, martelá-la e depois transferi-la para uma produção. De quando sei lá, a duração do álbum é para uma hora, 50 minutos, pai. sim, e verter tudo aquilo ali. Isto sou eu nesta faceta, está aqui entrego ao mundo, é, é pá, é maníaco. E, e, no, no melhor dos sentidos, mas é maníaco. E isto vem também de encontrar aquilo que eu, este tu estás aqui hoje porque posso dizer, Podes. porque estávamos a falar em convidados. Eu disse, olha, eu ando a ouvir o álbum do, do Cap, do Zé Menos. Tipo, este mês comecei a ouvir do nada. Eu fui ver, o... ou seja, eu nunca quis ouvir, eu ouvi o teu álbum a primeira vez quando saiu. E eu gostei, mas, sei, tipo, eu não, não, eu não gosto de me dar às merdas, estás a ver? Eu ouço. Se, se, se espírito livre. Não, opa, não, também acontece contigo, acontece com toda a gente, te... a merda sai e, tu... e... e não sei porquê. Acho que foi o YouTube que estava a ouvir música e recomendou-me o teu álbum. suave. É. E eu ouvi, <risos> e bateu um bué bueno naquele dia em específico da minha vida. E então, quando as coisas te batem. Estás a estás a, gás, a consomes e, daste. daste e eu, então de repente, o teu álbum que tinha ouvido uma vez em dois anos ou em três, foi três anos para aí, né? Dois. Dois? Dois mesmo. E ouvi tipo vinte vezes mais, tipo neste mês. Ah. Então eu estava e quando nós estávamos a, a pensar em convidados e olha, o, o Cap. Porque não? Estás a ver, ando a ouvir o álbum dele e a primeira merda que o teu álbum passou e e é isto que o Chico está a dizer do teu processo de dar tudo, ou seja, deixar as pessoas entrarem na tua cabeça. E, e ele disse que tu eras maníaco, no bom sentido. O que é que se quer dizer? Não posso dizer. <risos> não, não, não. Eu, eu, eu já vou comentar Vamos isso. Vou comentar isso. Claro, posso perguntar-te isto? Claro. pergunta tudo Posso mesmo? Posso tipo, mesmo. Uh, tu começas a escrever aquele álbum. este último álbum que tu fizeste. Ou qualquer álbum no geral. Mas este último é mais pessoal, certo? Em comparação com todos os álbuns que tu fizeste. Mais coeso. Mais coeso? mais pessoal talvez não sei okay. mas está na minha média porque de... é mais metaforizado de... sim e tudo, pronto, isso mas para um mim a minha também. questão vai a, a tua saúde mental desde que começas a escrever aquela merda e não no, no sentido tipo mania como ele não é no sentido mau mas começas a escrever aquele álbum e acabas tipo tem que tipo, eu ouvi aqui aquilo tem que mudar tipo tem que alterar tem que haver muitas nuances <risos> estás a ver seja, eu não me acredito ou se lhe acredito na minha cabeça tu tiveste que sofrer imenso para expor aquilo no final ou seja, a minha questão vai como é que tu, ou seja, o Zé quando começou a escrever o álbum e o Zé quando acabou, tipo quando fechou o álbum, tipo, a pessoa é diferente tipo, por causa do álbum não porque a vida mudou, não mas por causa do álbum o álbum o álbum pá, ah, boa, boa o, o álbum Apanhou uma das fases mais fodidas que eu já tive. Um, a nível de saúde mental, a nível emocional, se quiseres. Um, e a bem dizer, ele foi feito num ciclo de frustração. De, de tipo... Eu não, não estava a conseguir fazer música regularmente, como já não consigo fazer algo desde puto, praticamente. Desde que acabei o, o primeiro álbum. E... Um, então aquilo foi muito num loop de frustração, tipo, faço uma malha, fico contente e depois, como não tenho hábitos, não faço mais nada. Passo muito tempo sem fazer música e depois uh, tenho assim um dia de grande frustração e de angústia. E fica porra, mano, tenho que acabar o disco e não sei o quê. E no dia a seguir faço uma malha. E depois entro no loop outra vez. Então, não, tipo, por isso é que também há muitas malhas que estão sempre... Fala-se muito de... Tipo, é um álbum... Eu falo muito de frustração. Muito de frustração. Eu falo muito, muitas coisas, mas frustração é um dos grandes. Acaba por um dos grandes loops. Que, e está muito relacionado a isto, porque, na verdade, um gajo, não, quando está frustrado, nunca está só frustrado com uma coisa. Normalmente, estás frustrado com mais coisas. Quando sentes frustração, é porque estás frustrado com mais do que uma coisa, normalmente. Um, a, a minha. Bah, yeah, a minha saúde mental. Ou seja, o álbum. Um, eu não faço música com intensidade o suficiente para a música me afetar a minha saúde mental na perspectiva de ser exaustivo afeta-me porque eu faço pouca ou seja, <risos> eu faço, eu faço, ou seja eu, não é como tipo o processo de fazer o álbum me abane psicologicamente estás a ver? abane na perspectiva não, é tão -não do álbum de que eu, eu, eu, eu normalmente tenho crises ou, ou começo a ficar pior comigo mesmo quando não faço música há muito tempo ou, ou, quando, ou quando sinto que estou a dever horas ao estúdio, Sim, ao meu estúdio mas que nunca como, devo horas com lá o dia todo. Mas, <risos> tá ver, mas, mas na perspectiva de, de, de criação, estou a dever horas, tipo, já, já devia estar, tá a ver, já, eu estou a precisar. E, e aí começam a abanar, a mandar abaixo. Yeah. Mas, ou seja, já, yeah, meu, por acaso, yeah. Mas como o álbum pareceu tão, tão denso, estás a ver? Não, não, eu não, iria, não diria que era por falta de tempo. Ou seja, pensava que era por demasiado tempo naquilo. Não, mas não. Pois depois lá está. Mas parecia-me. Mas eu... há muito tempo que tu passas no subconsciente naquilo. Não, não, não. não. E, porque isto, isto é um ponto. E agora, aliás, isto... <risos> é, mas isso faz parte do álbum. <risos> Sim, mas isto, mas isto é um, é um mas bom há ponto. Isto é um bom ponto porque quando o disco saiu, <risos> quando o disco saiu, houve duas ou três pessoas, e uma delas foste tu, que me falaram Logo para aí na primeira semana, na segunda semana, que me falaram, que me referenciaram um certo estado de loucura. Não uma loucura diagnosticada, patológica, mas que, que me falaram de, pá, sinto que há que, que, que aqui qualquer coisa no que tu, estás a, no que tu fizeste que, que, que roça um certo estado assim, de abstração. Uma loucura, digamos de forma leiga é? sim mas uma é grande abstração assim, falou-se uma, uma, uma espécie de loucura e, e, tu, e tu foste uma das pessoas que disseste isso e eu, eu, eu gostei da, da cena do, do lado maníaco da coisa e a bem dizer é por exemplo eu, eu, há uma história do disco que é houve uma altura isto foi tipo em dezembro de 2017 se não estou enganado ou 18 vá dezembro de 2018 estou certo agora Uh, em que houve grande, grandes tempestades aqui no Norte, pelo menos, em Portugal em geral. E aquelas mesmo pá, muito vento e caralho, muito mau tempo. E eu tinha, tinha estado a acampar ali em dezembro e voltei. E no dia em que eu voltei estava uh, muito mau tempo. E eu nesse dia fiquei, cheguei a casa, fiquei em casa e no dia a seguir à noite fui dar a minha volta uh, ali ao parque, ao pé de casa. E nem fui pelo caminho do costume, fui mesmo dar a volta grande e depois subi umas escadas em que quando subo as escadas estou a olhar para o Liquidamar e para, para aquela para aquele às pessoas O que é que é uma árvore? <risos> é uma árvore? <risos> Não, o Liquidamar é uma árvore e, e é aquele, esse Liquidamar em específico foi a árvore que me deu a ideia do disco e depois é a árvore que deu as folhas para todas que, que deu as folhas caducas para todas as edições <risos> físicas <risos> e etc. Um, e, um, e o que é que eu reparei? Olho, olho para lá, naquele ângulo, e vi que havia umas... Pá, assim, ao longe, havia qualquer coisa que não estava bem, que umas sombras que eu não conhecia. O que é que aconteceu? Pois, aproximei e fui-me apercebendo que tinham caído umas quantas árvores no parque. E, um, e Fiquei um bocado ansioso e tal, e fui lá de perto. Já não estava mal mau tempo nesse dia. Mas fui lá, e, caramba, agora ia para aquilo. e Fiquei assim, um bocado abanado. E depois, no dia a seguir à tarde, voltei lá e estava uma tarde de sol. E eu nunca tinha visto tanta gente no parque. Uh, nunca tinha visto tanta gente. E estava tudo à volta dos pinheiros. O que eu foi, feito foram tudo pinheiros. Isto é importante mais para a frente, que eu já, já vi. Estava tudo à volta dos pinheiros a apanhar ali pá, as pinhas e, e os ramos. E whatever. e eu fiquei genuinamente chateado. Nunca ligam a isto. Fiquei genuinamente chateado. Fiquei tipo, A preciso é uma desgraça para ver aqui tanta gente Olhar para as árvores Neste caso olhar para as árvores mortas é? Caíram num, num temporal Acidentes mais E isso, isso, mais. isso ficou Faz-me lembrar um bocado aquele filme dos funerais não é? Tipo com um familiar desconhecido com Um familiar desconhecido Que um um <risos> é, já não <risos> bebo há tempo estás e a ver? Que foram e todos ali de repente No funeral aparece a gente, ninguém queria saber do homem não estou a julgar isso propriamente. Se isso acontecer comigo, provavelmente a é ir. Ou, ou se for com o meu funeral, também não me importo que eles, que eles apareçam. Vá lá. Ao menos que lhes pesem na consciência. <risos> <risos> estamos muito. Os últimos podcasts. É só falar mal família. Porto. Porquê? Não, não, não estou <risos> a E não eu tenho que sobre mim. Estou falar sobre a Não estou a falar de família. Estamos a brincar, estamos a brincar. Mas, ou <risos> seja. E fiquei, pá, fiquei um bocado chateado. E até me lembro de chegar a casa e de comentar isso com a minha mãe e estar mesmo, pá, um bocado triste com aquilo. Tudo. E depois, no dia assim, passado uns tempos, nesse dia ou no dia a assim, seguir, não interessa muito, apercebi-me de que eu nessa fase da minha vida estava tão embrulhado naquilo, eu estava tão lá dentro, e também estava com tempo para tal, obviamente não tinha a pressão de toda uma outra vida, que, que tinha disponibilidade emocional o suficiente para ficar triste com mas, árvores mas... que nem sequer eram de folha caduca, eram de folha persistente. E eu depois eu digo, eu porque, porque é que eu disse, porque eu disse que eram pinheiros? Porque na descalço na música Descalço, a certa altura eu digo: fiz o luto e nem eram das minhas. Exatamente. Então fiz o luto daquelas árvores e nem eram das minhas porque não eram de folha da caduca. Mas, mas yeah, é, é essa a, a cena. Pronto, e juntei um bocado as duas cenas. A, a, a cena da, da loucura tudo. era um bocado essa cena. Ou seja, houve uma altura em que eu estava mesmo. estava dentro daquilo, estava tá? dentro, tipo. Eu o a, a mara do liquid e eu estava tipo a fumar um cigarro à beira do, do liquid amber e comecei a, Que nem é normal no meu processo criativo, mas comecei tipo a, a cantar do nada aquela. a fazer um poema na minha cabeça e a cantar o lar e gravei a melodia e depois escolhi um beat em que aquilo ia ficar bem e pronto. Tudo. Tipo, eu vali um, yeah. mas, mas essa parte que eu falo da, da mania, do maníaco é, faz muito. Visão. Exatamente, e, e, e, da, e da, da crença inabalável, ou quase, na ideia que tu tens. É, é. é para quê? Que, honestamente, é de onde normalmente vêm as melhores coisas. É, é quando um, um ou vários seres humanos têm uma crença... Peço perdão. <coughs> Ui. É o gajo da é cerveja. É o, meu... é o gajo <risos> da cerveja, yeah. um, é quando um ou vários seres humanos têm uma crença muito focalizada numa ideia, seja ela qual for. Às vezes pode ser uma investigação científica, Sim. pode ser um objetivo em comum, ou com um mais individual. Então já lá vamos, mas deixamos me só explorar. E, e depois, e depois há, muito, há muitos estudos de psicologia cognitiva que, que têm indicado que as, aqueles breakthrough moments, as grandes ideias, surgem nos momentos em que tu Estás embrinhado na ideia, mas não estás a pensar nela. Estás a fazer outra coisa qualquer. Uhum. Estás a ver algo, por exemplo, estás a ler um livro, estás a ver uma série, ouves um som, vais dar um passeio, uhum. faz uma associação de ideias e é aí que desbloqueias. Uhum. isso, por exemplo, é um bocado mais evidente no avanço científico porque é algo que é mais quantificável. Aí ah, eu tive de aquela certo. ideia quando... É a velha história do, do Newton e da maçã, não é? isso é um mito, né? Mas é a maçã que, que dá a ideia há okay? é, é uma lindo. força é, é. Uh, e e portanto eu, eu eu acho que essa eu acho que essa mania é algo que é muito positivo se, se tu individualmente tu a menos eu Francisco o João Castro o Bernardo Amava <risos> qualquer pessoa <risos> uh, tenha, tenha, tenha tenha a capacidade de, de estar bem com essa característica. Eu acho que o... Em, em, em termos de ti em particular, eu acho que o álbum reflete a tua mente, mas não terá influenciado tanto. Porque é uma presença como tu vais tendo várias e é uma que te dá estabilidade. Daí que, daí que o que não seja negativo. Ou seja, algo mas que te, tu... Que é. Imagina, eras casado, tinhas três filhos e cagavas na, na tua família e em todas as responsabilidades e no amor que sim. tinhas investido para ir fazer Apagava. um álbum. Sim, sim não é esse tipo de mania por causa é curioso dizer isso porque eu, eu já disse isto várias vezes e é, e, é, e, é, e acho que é um bocado importante se calhar até para se perceber a forma como eu olho quando eu encaro o compromisso de fazer um disco aquilo é, é que eu tenho tenho um, na minha cabeça tipo a bem dizer as maiores relações os maiores compromissos que eu já tive as minhas maiores relações foram com discos meus foi com o processo de os fazer foi com o compromisso de os fazer Uh, isto diz muito da minha vida amorosa, <risos> mas, mas mas ou seja porque, porque aquilo é um compromisso, estás a ver, aquilo é, é, é um é um há é um, é uma dedicação pronto uh, por exemplo quando eu fiz a cena no trindade que até hoje acho que foi das coisas que eu mais me orgulho de ter feito a apresentação do álbum a apresentação é do álbum no, no trindade que foi basicamente para está disponível o que se mostrou no trindade está disponível no meu canal do YouTube é o full álbum e foi exatamente esse vídeo que se viu lá, em que as pessoas foram, pagaram um bilhete e foram ao Cinema Trindade, sentaram-se e viram um vídeo bastante simples, basicamente do meu disco a tocar do início ao fim. Ouviram o meu disco a tocar do início ao fim com umas imagens muito simples, pronto. descritivas daquilo, e todas com um pequeno significado, mas pronto, bastante simples. Uh, e era esse o objetivo, era que fosse, para não ser distrativo Havia toda uma ideia, e há toda uma ideia por trás disso que eu gostava de voltar a, acontecer, a fazer acontecer num, num próximo disco. Um, e isso foi das, foi das coisas que eu mais me orgulhei de ter feito e que foi curioso, porque eu, dois anos antes disso acontecer, tinha falado disso na, na faculdade, na, numa aula de, da fé, um, e a malta da minha turma lembrava-se de eu ter falado disso nessa, nessa aula. Uh, e quando eu vi, tipo, anunciei olha está aqui isto vai acontecer houve tipo um, uns quantos amigos da, da faculdade que me disseram fogo mano me acredito que, que ficaram o que eu senti foi dar me um props por, por causa dessa, desse Porque lado desse persistiu. lado de, tipo, de, de visão de um gajo que claro. está a ver está-se a comprometer com uma coisa tipo dois anos antes a dizer eu vou fazer isto acontecer e depois nunca mais falo disso. Ou e não, as ou não peças muito falar e disso? estás a montar as peças Dizem de um E aquilo acontece. É exatamente é. isso que eu estou a dizer. Quando tu te sentaste em minha casa, não estás né? Há uma faixa que é o Liquid Há outra que é o Mar Morto. E depois já lá iremos. Mas tu é, é, para mim, aquele, o álbum em si não me cansa. Porque tu assumes várias perspectivas Assumes a perspectiva de um, de um humano a falar com humanos, de uma árvore a falar com humanos, de uma árvore a falar com, yeah. de a falar com folhas de folhas a falarem entre elas, yeah. etc, etc, etc. Mm -hmm. Da água, de uma pessoa que está a ver as estações, de uma pessoa que está a ver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 e considero isso um privilégio Agora para te fazer este, este pequeno falácio Considero E considero um privilégio Poder ter assistido a isso entende? Porque eu acho que é um momento fantástico De proximidade com uma criação De algo que eu gosto muito entende? Mas ainda que eu não gostasse A ideia sendo consistente como foi Tendo a visão que teve É muito interessante E é por isso que eu digo que a mania é positiva É claro eu, eu gosto... e, há, e, há, e há maneiras diferentes de expressar Imagina eu, imag... eu não conheço nenhum, mas imagino que um realizador de um grande filme seja uma pessoa maníaca. Sim. Tem que ser obcecado, certo Porque ponto. durante 4 anos ou mais de... vai viver com aquela ideia. O é? Por exemplo, vives aquilo. relatos dele relatos de é E depois há maneiras diferentes. Temos aqui os amigos que dizem eu não vivia vivi aquilo tanto no meio a dia mas aquelas pessoas têm um horário tem têm... quem diz um realizador diz um produtor, etc. De tens 60 pessoas para coordenar agora tu fazes isto, isto, isto para concretizar uma visão que existe yeah. mas, mas, mas, isso sim. é positivo é daí que eu digo é que muitas coisas positivas vêm, uma investigação agora este gajo faz esta parte recolhe estes dados ali na Lituânia agora mandas e-mail para a Noruega para recolher papapá, papapá, papapá sei, e mas, tá feito. Mas eu nessa altura eu estava eu sempre a pensar nisso eu pensava no disco todos mas, era isso, mas é isso, não, é? Eu eu não, não tens que estar a desenhar não tens que é, eu... estar a escrever para estás a pensar não, não, não, eu mas, pensava não eu todos os dia dias mesmo tipo, tu não tens de estar a fazer nada físico, na tua cabeça pode estar já tudo feito. Isso é trabalho. Não, é sabes? completamente, é completamente. E comigo até acho que é a maior parte do trabalho. não maior, maior parte das vezes, das coisas que eu faço, a maior parte do trabalho é quanto tempo é que a ideia na minha cabeça. Só a viver rent-free, tipo <risos> Mesmo? Só tipo, a habitar na minha cabeça. Eu, eu acho que sim. Eu porque, acho depois, que... porque depois, por exemplo, nesse caso... No caso do disco, depois eu... O compromisso que eu tinha, assim, tipo pronto, isto é um bocado específico, mas o compromisso que eu tinha para com as minhas letras era eu, eu vou escrever o que eu quiser e a certa altura uh, tenho sempre que ligar isto ao, ao assunto grande, à metáfora grande, do, ao assunto do disco, né, se quiseres. Um, era assim o meu, meu compromisso, estás a ver? E obviamente isso em algumas músicas ganham muito mais, ganham mais impacto que noutras, noutras é uma referência mais simples ou mais visual, não sei quê. Mas isso nunca foi muito... Nunca me foi... Não tenho recordação de... Nenhuma dessas associações foi difícil de se fazer. Já estava tudo só... É isso, Sei, meu, mas tens uma dica... Que eu... Eu lembro-me disso porque eu estava a fazer uma merda e peguei nessa dica tua. E eu, eu tipo... estás a ver quando tu tá, pegas em alguma coisa... Eu não sabia que era dele. Ou seja, eu sabia que... Eu escrevi e tinha a cena... Que ele tinha, tinha a cena... Ou seja, a dica era, até as pontes têm outras saídas. Acho que é assim uma coisa parecida, sabes? Hum, Todas as pontos têm outras entre... saídas, isso. isso. Têm entre as saídas. E eu fiz uma merda e tinha essa, essa ideia. E depois olhei para aquilo e pensei, pá, eu vi isto em qualquer lado. E andei Sim. a bater bué e depois já ah, é, do, é do cap. Podeste-te usar. Oh, não, não podia, é teu. É teu. Eu também usei, sei. Dás props. Ah, props, mas é. é teu. Num story. <risos> é uma expressão negativa propriamente. é Mas é teu. E é. acho que... Eu sei que podes recriar... Uma coisa, já que veio, já que veio ter aqui o a história da Algibeira, que agora é o momento da Daniela Oliveira para mim. Daniela Oliveira, o que faz chorar? Não, não é. lembras-te, eu houve uma história em que eu utilizei essa tua faixa como banda sonora. Mas não pus o refrão, então pus lá e sabia que a única pessoa que iria perceber eras tu. e era na Ponte da Rábida E foi no foi em fevereiro de 2021. Pá num momento no auge, ou seja, um momento muito baixo, de, anímico, de depressão. Ah, a exato em que há em que eu fiz aquilo. Eu partilho isto porque acho que pode ser importante para pessoas. E porque, pronto, para ti é importante, mas eu já partilhei isto contigo no privado. Mas vocês não sabem. Acho que pode ser importante para as pessoas também perceberem que podemos falar de abertamente. Eu fiz aquilo para mim eu chamei uma performance anti-suicídio. Uhum. Eu fui ao sítio onde me suicidaria à ponta da rábida. Uhum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 mas, mas, mas, mas é bonito. vai lá, vai lá, está, vai ver os <risos> filmagens que eu fiz, está bonito. Cara. Não. Mas, mas pronto, ainda bem que partilhaste. Ah, acho importante, é importante. Ainda para mais estamos no meio da saúde mental. Pronto. Estou emocionado. Não é primeiro caso Não é o primeiro é porque, é porque De repente, não, não, não, opa, é, não é porque, sei lá, estou na merda. Estou na merda. Tipo, semana passada estive tipo, na merda e, e, e anda a ter, pela primeira vez conversas com amigos muito diretamente sobre hum, tipo, quando me perguntam mas como é que tens andado, mas estás mal como, não sei o que, eu digo pá, estou a pensar estou uhum. com um pensamentos suicidas, não sei o que hum, é, e é é fudido. no meu caso torno nítido que tenho que ir ao psiquiatra quando se tem momentos destes, pronto Uh, que não, não, tu tens não... acompanhamento psicoterapêutico? Sim, mas nunca, nunca tive uh, psiquiatria. E, e, e quando são assim, momentos que, pronto, que nos passam, sei lá, se calhar depois é melhor isto não sair. Sim, não sei se a, a minha mãe vai querer ver ou não, ou Mas, hum, ah, tiramos a parte dos pensamentos mas Mas, ou seja, é, tive pela primeira vez esse, essas conversas com amigos de dizer diretamente: olha, é isto que eu sinto, eu, eu quando digo que estou mal, ou que esta semana tive mal, é aí é este mal. Uhum. E, e digo-lhes concretamente. Porque nunca nenhum amigo me disse. Ver? Uhum. Nunca ninguém me disse, olha... Por acaso houve um amigo que já me disse. Uh... E, e, e sei que há mais gente que já passou e que não... E, que não, e, que... e, e eu digo na perspectiva de... Eu estou-te a dizer isto, para se tu um dia que dizer, se tivesse que me dizer, sabes que não me vais desiludir por me dizeres isso. A porta está aberta. Não me vais deixar mal. Mas sabes que às vezes não, não é, é, não não vou não vou é questão de... da desilusão. Sim, mas que, mas que tipo, o que, que eu percebo que o que eu percebo. Quando tu verbalizas uma, uma coisa, tudo. a coisa passa a existir. Eu sei que. A, a, a, não é que dizer isto. Para mim funciona assim. Se calhar para ah. muita gente funciona assim. Quando tu verbalizas uma coisa, a coisa já. Quando tu contas uma coisa a alguém, isso é, tipo, nasceu. Percebes? Pode yeah. estar só contigo. Mas quando tu passas a coisa a alguém. Mas, mas, já, mas eu... já estava em ti. Sim, mas, mas não, já estava... mas lá está, estou a dizer, é comigo que acontece, pode acontecer com outras pessoas, que é quando tu verbalizas é um e eu estou mesmo. assim. Não, é um Estás a verbalizar, estás a contar? Passas a estar passas achar assim. Mas a mas questão eu, é. Mas eu mas estou ah, eu... a dizer o meu ponto de vista, como com eu, eu, eu penso. Eu, eu, eu que, que estás a dizer. Mas o. Eu não estão a a mão Não fiques agitado, Eu percebo que estás a dizer, mas o meu exercício é um bocado... É o, é o contrariar esse medo, é no fundo tipo... Eu sei que se eu não disser... Vai ser mais uma fase da minha vida em que eu não tive coragem de... De, de dizer. De dizer aquilo que é verdade. Aquilo que, me tá, que passou uma semana inteira para tá a cabeça, estás a ver? Que, que no fundo não é, não é concretamente essa ideia que me passa pela cabeça é um sufoco de achar que nunca nada na minha vida se vai resolver alguma vez e que nada, tipo, não tenho não há futuro e que para isso já fiz tudo o que havia para fazer Porque no fundo é isto que me passa pela cabeça e que culmina na ideia que mais vale, pronto uhum. yeah. mas ou seja, eu, a minha cena é o contrariar essa... essa perspectiva Epá, e no fundo estou a... sei lá, não me custa chegar-me à frente porque a minha intenção, a minha, a minha, o meu reflexo natural é ser sempre aberto, tá a ver? Eu não gosto de meter tabus. Sim, eu, eu acho que seres aberto e ter tabus são coisas, na minha opinião Cap, diferentes. Eu não tenho tabus com muitas coisas, mas eu não quero partilhar muitas coisas. Não é um tabu. Não, não, não. Certo, certo, repara, mas quando estás quando, quando numa conversa com um amigo em que o tom é de abertura sobre pá, mas pá, mas estás mal, eu sei que tu estás mal. Eu sei que estás a passar uma fase difícil, imagina. E, e, opa, e, e tu estás a confidenciar, estás a desabafar comigo? Ou seja, estamos num momento em que eu estou a ouvir e tu estás a querer desabafar comigo, a ver. E, eu, e eu, naturalmente, eu, enquanto pessoa que está a desabafar, agora inverti os papéis, peço desculpa, mas eu se calhar iria-me sentir, aliás, e sinto-me tipo: ok, estou a desabafar com este gajo, estou a dizer, eu sei que ele se preocupe e eu estou-lhe a dizer que estou a passar mal e não sei quê, mas não lhe digo com o mal. Tenho medo de dizer que ando a pensar nesse tipo de coisas. Tá bem? Ou o tipo de coisas que ando a pensar. E é, é mais nesse ponto, ou seja, não é, não é tipo... Obviamente eu não falo sobre a minha, as minhas emoções com toda a gente. Não é esse grau de abertura, tá bem? não tenho interesse, tenho mais o que fazer. E, e, e na verdade escolho bem as pessoas com quem falo, tá bem? Sobre, sobre, com, com, com, com profundidade. Mas é mais nesse, nesse ângulo de... de... -me, se, não, a estou a perceber. A cena, Existem é, é, vários. É, é, cada... em, em que há abertura para isso, estás a ver? Tipo, mas podes ter a abertura, podes gostar muito de uma pessoa e ter muita confiança com uma pessoa e não quereres claro. simplesmente falar não, só. Claro. claro. E, claro. A, e, e, e às vezes, e, porque eu, se calhar vou dizer uma coisa, mas eu não quero falar sobre isto porque eu tenho uma opinião muito pessoal e, pode, e eu não é mais correto por isso. Não, mas expressa porque se calhar alguém vai mudar a opinião aqui. Não, porque... não, não vocês não mudam. Mas diz! <risos> Já fomos descartar. Não, vocês não mudam porque... Qual é uma... que é a tua opinião sobre o quê? Nem sequer sei sobre o quê em particular. Que sobre não... esta coisa de falar. Tipo, fala falar. Tu mas achas dizer... que falar é negativo? Não, não, não acho. que torna a coisa... faz não. com que isso Não, acho existe. que falar... Não... na minha opinião falar às vezes não resulta não serve para nada. Há pessoas que vai ser bom, há pessoas que vai ser sim, mal. É, e as pessoas sim, muitas sim. vezes ignoram as pessoas que vai ser mal e dizem que falar é a solução para tudo e não vai ser assim para toda a gente. Eu, claro. percebo, eu, percebo, eu nunca falei eu nada acho... e senti-me bem no final. Eu acho que falar é uma aprendizagem. Certo. Ah, é eu, preciso, eu, eu sei que é estás isto, a dizer. Ele, é isto que ele eu disse agora. Eu nunca, falei, eu nunca falei e senti-me bem. senti, bem, senti sempre mal. Mas é, é estar nesse desconforto mas que o assim, faz aprender. Há aqui um problema muito grande. Há aqui um abuso de confiança na minha parte o que vou dizer, não é? Estamos a falar de um dos meus melhores amigos. Oh. Eu sei perfeitamente que ele já desabafou comigo várias vezes e que lhe fez bem. Normalmente foi muito tarde. Bêbado. Bêbado. Bêbado. E isso é um problema. Não sabes trabalhar essas questões para ti, através do diálogo com outros. Mas Porque isso é muito importante. Diz. Mas não muda que ele se tenha ficado a sentir mal na altura, ou pior sim, na altura. Sim, sim. Mas passado de 24 horas, 32, claro. o que fosse. Principalmente quando aprendi... escolhe mal as pessoas, as circunstâncias, é isso. tem que dizer. É, e claro, é isso. Há dificuldades. É, era era isso que eu ia dizer, eu, eu, acho, eu não acho que seja importante falar com toda a gente sobre tudo, de todo. Tipo, aliás, eu sempre que faço posts sobre, mas que é a única cena onde eu sou assim mais regular é, é, é nesse tipo de posts ultimamente, pelo menos. Sempre que faço posts sobre saúde mental e não sei o quê, fazer apelos para a mal -te e procurar ajuda, seja o que for, uh, não é tipo falem com amigos. Tá? Eu tenho amigos que, se é eu sim. falasse, eu, eu tipo eu era, é muito melhor a não falar, eu não dizer o que é que, o que é que se passa. Amigos, tá família, por aí. Por aí fora, por aí fora. Portanto, o ideal é falar com amigos que vão sentindo, ou que já perceberam, que têm educação. Eu, eu vou usar esta expressão que não, não pode não ser correta. Educação. Empatia por ti Empatia por ti E, e, por ti. e, e até estou a mais, a mais tipo Eu sei Que, estás a dizer, que mas... são minimamente Que têm tato para este grau Para este tipo de assuntos de saúde mental E que sabem o que é que é ansiedade E que sabem minimamente o que é que é depressão E que podem e, e que vão empatizar com coisas estranhas Que as pessoas possam estar a sentir né? uhum. como, E com um gajo que a primeira vez que, que se sente deprimido eh, Tem não medo sabes. de falar com as a pessoas primeira nem sabes, nem, A primeira nem sabes A primeira nem sabes E depois alguém te diz que deve estar mais ou menos Você né? está triste, meu não, deprimido. Não, não, não, mas, estou... mas as coisas alimentam sabes sim, que... Eu acho que a depressão é uma, coisa, é Por uma exemplo, bola tive, de neve Eu tive triste durante tanto tempo Que eu fiquei com uma depressão uh, química O meu organismo começou sim, sim. a comportar-se quimicamente De maneira depressiva E eu já não conseguia fugir A questão da saúde mental E de falares quando estás mal e disso ajuda Há uma coisa muito importante Que é o nosso egocentrismo natural Tu, antes de falares, achas sempre que és único, é especial. Eu dou, partilho aqui, mais uma partilha pessoal, a minha primeira experiência no psiquiatra. Eu achava que, tipo, eu andei, eu li os artigos científicos, eu andei a ver palestras no YouTube, sobre várias doenças mentais, etc. E eu, eu achava que tinha uma coisa. Mas pronto, vou a um profissional de saúde. E fui ao psiquiatra e tive lá 25 minutos. Ele fez-me um diagnóstico. Que me fez sentir uma merda, naquele, no sentido em que não é nada do que eu achava E eu não sou assim tão especial Porque este gajo percebeu-me em 25 minutos Mas eu acho que nem, toda, que a gente nem toda a gente se Sente especial, Francisco não, não, nem toda a gente se sente especial Eu não me sentia especial até, até a coisa ser errada Tu achas sempre Eu sou muito complexo, eu sou muito diferente E toda a gente é diferente e toda a gente é complexa Mas há padrões Há maneiras de ajudar Há comportamentos que se detectam e que são estudados Sim, e... Sim, mas tu começaste isso a dizer. Eu sentia-me um especial. E depois mas não ao... sabia. Mas não sabias como assim? Estou entendendo perce... entendi mal, desculpa. Eu... Sim, eu é que não, eu é que não me percebi bem. Eu percebi-me naquele momento que me sentia muito especial, que eu sentia que o meu problema mental era o único. Era o único. Que é o que toda a gente sempre... Tipo, ah, isto até, sou eu, este é minha, isto sou é sou triste, assim, há pessoas que justificam de outra maneira, isto é caranguejo, é Mercúrio retrógrado, é não sei o que. E depois é. aí, pode haver pessoas que simplesmente acham isto é uma coisa normal. Sim, toda a gente tem, tem sei, tipo, maneiras diferentes é de lidar com, com tudo o que se passa à volta. Talvez, não sei. Eu percebo, eu, eu, hum. sim, eu percebo o que dizes. É yeah. um, um lado de ego na coisa, não é? De, de... Sim. Encarares a ti próprio ah, é como verdade. uma pessoa normal, por isso é que se fala em conscienci consciencializar, em, em trazer para o discurso público vários termos que não são necessariamente pejorativos. Eu chamei-te mania que não era pejorativo e tu sabias. É, a maior parte das percebi. pessoas pode ouvir isso. Eu, eu, eu, aliás, cada vez mais falo abertamente sobre como eu sou ansioso e obsessivo. Que são dois transtornos de personalidade. Uhum. Mas eu tenho esses traços. Não tenho um transtorno, necessariamente. Eu só funcionário. isso que eu dou valor. E o Cap e o Cap também tem pelos vistos fala. Sim. Isso é, eu prezo quem fala. Mas para descobrir eu tive que falar sobre isso com outras pessoas. Para dar um nome eu àquilo. Dou, eu dou um exemplo. E até posso estar. Uh... Se calhar é melhor não dar nomes. Mas uh... eu faço, eu... passava a guardar. Fases? Filtras? Sim, sim, sim. Que é a minha amiga há muito tempo e que, e que acompanhou, provavelmente, a minha primeira fase depressiva e... Um, se não fosse, por exemplo, eu, ela, se nós sermos amigos e ela ter toda a educação, por, por história pessoal, de saber o que é que... e de me conseguir dizer, olha, o que tu estás a sentir é um bocadinho isto, é um bocadinho aquilo... Eu não te posso diagnosticar, obviamente, mas tu estás aí com, com uma espécie de pressão, um bocadinho imprimido, ou, ou um bocado angustiado, não sei, que, não sei o que mais. E ela passou um bocado... Ou seja, se eu não tivesse essa amizade que me educou ali aos 19 anos, de... O que tu estás a sentir são coisas fortes, não é, não é suposto só aguentar... Não é e o teu estado orgânico. Na... Um... Não é o teu estado normal. Não é, não é uma emoção com que seja suposto teres que lidar regularmente e não é suposto teres que engolir isso. A ver? E se não fosse ter uma amizade que me conseguisse educar nesse sentido tão cedo, no meu caso eu ia continuar montes tempo a achar sei lá, que era culpa minha, que eu sou fraquinho a ver? que sou muito emocional ou que, a ver? O que tudo me custa imenso a, ver? a interpretar a sentimentos pesados e que são no limite desequilíbrios hormonais ou enfim pode ser muita coisa uh, e a continuar anos a interpretar isso mal uh, e sem saber dar nomes às coisas e, e explicar e faz-te bem dar nomes às coisas? não, faz é uma pergunta muito ruim faz-te bem não? perceber o que é que é Suposto ser tolerável ou Compa não? não tá completamente. É que tu queres a abanar a cabeça. Eu estou a ver estás a desculpa. Eu estou a ver isto de ti. E tu estava a manar a cabeça. Estavas a ver a minha nuca. <risos> não, mas eu é bom, sorri, é olhei-te-os lá, mas também não te queria pressionar. Mas é uma, uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Eu, eu acho que o, não, não, é, não é necessariamente... é necessariamente <risos> Eu acho que não é necessariamente o nome, o nome das coisas. Acho que é tu saberes que aquilo não é... Uh, normal na perspectiva de não é suposto ser fácil isto e já é bastante pesado o que estás o que estás a assim, sentir tá é importante saber isso o enquadramento do que tipo olha normalmente quando uma pessoa sente isto o melhor é ir procurar ajuda a tá ver? e tu perceberes isso ou então andar como a geração dos nossos pais uh, que, que, pá, fazer merda que, a fazer merda porque foram criados numa sociedade eu uh, que, que os tô... que os engoliu e, que, e, e, e toda a masculinidade tóxica e que não se fala de emoções e que não se fala de nada, ainda para mais a maior parte da geração de pais foram trabalhar com 10 anos, como o meu ah, pá, e, que, e que hoje em dia são homens que não conseguem falar sobre muitos merdas estão todos bloqueados emocionalmente pode ser uma merda, se calhar depois corta-se <risos> <Pois> é, podcast é <risos> teu? que foi? que é? depois se calhar até corta-se não sei se pode se calhar não, diz, não, eu, não. Tento... eu acho que vou deixar mesmo tudo. <risos> As merdas que eu faço, estás a ver? Há muita gente a dizer tu és tuolo, tu és tu, tu és, tu, tu és, tu, tu és tu. E há pessoas que se parece fixe. Para mim é, é incomodar a ti dizerem isso. Estás a ver? E, tu é, é quem pensa nisto? Tu és tu estás a ver? Eu sei que é num tom de elogio. Mas para mim incomoda-me muito. E há muita gente que queria o R receber isso. aí é tolo, é tipo, é reverente, é muito edgy. É diferente. De pensamento. E isso incomoda-me imenso, estás a ver? Por que é que te incomoda? Hã? Por que é que te incomoda? Te só Posso fazer só um parênteses disso? Incomoda-te mais dizer que és tolo ou comandas drogas? Que sou tolo. Porque sou drogas é, é facto. <risos> não, não é, é. Não é, não é, sim. Não ah, é não, desculpa não se pode dizer no podcast. Sim, não se pode, não vai a minha peça na tua cara. <risos> não. Que ainda ontem vi um gajo a comentar porque é que todas as tuas coisas estão toda a gente charrada. É. E yeah. estás então, a olhar toda a fumar. E <risos> eu disse que eu disse: conjuntivite é uma doença fodida. Mas... <risos> não, mas porque, porque, porque isso é. Porque se calhar não sou isso. Não, pá, okay. não sei porque... sobre o setor Mano, não sei lá, isso porque... das drogas, pronto, que se foda. Agora, tipo, a ser a setor em específico incomoda-me muito porque Tipo, não é fixe dizer isso a uma pessoa. Eu acho que hoje em dia já pode ser. Depende da maneira como, como o dizes. Lá Imagina, em... há coisas que eu faço, tipo... E o, o Cap se calhar não se vai rever porque tudo que ele... Se calhar tudo que tu escreves vê, sai mesmo de ti, estás a ver? Uh, não não, não, não, não fazes uma merda para bater só. Entendes o que eu estou a dizer? Sim, no meu caso, sim. sim. Eu percebo, sim. Há merdas que eu faço, tipo, eu tomo a cagar. E fazes bem, cara Eu não me revejo naquilo, não penso assim, essa eu sei que vai resultar, eu vou fazer e pronto. Há coisas que eu faço que bem boé de mim. E quando vem de mim e alguém diz que és sou... De... Que, é e isso okay. incomoda-me para caralho. Ok, tá ok, a ver? mas incomoda-te essas em especial. Co... E, sim, não, as outras estão-me a cagar. As okay. outras, tipo, nem fio X, estás a ver? Uh, é batota, eu chamo-me batota. É... Eu tenho esta cena que é. Tenho... Há duas cenas que é. Há uma coisa que é batota, que é ver uma ideia fácil. e nem é a minha a ideia. Tipo, quer dizer, é a minha, mas eu não, não fiz esforço para chegar à ideia. Okay. Há umas que eu tenho que fazer esforço. O universo de outro. Exato. É, é, gratis, é, é, é, é, é, é tipo isso, estás a ver? Olha, isto foi à pala. Yeah. <risos> ah, é tipo isto estou a ver qualquer merda, e o que te acontece, que não, está à minha frente, estás a ver? E eu olho e yeah, posso fazer. E há outras que eu tenho que pensar e aí incomoda-me. E... e, e, incomoda e um... Não sei, meu. Não... Ou seja, achas que é por... Um... por alguém te evidenciar que, tu, que é provável que tu és um gajo... tens que ser esquisito o suficiente para ter essa ideia? Ou... ou... Sei, achas, achas, que é por, achas que é por te pôr em um bocado. Mas é porque, sei lá, parece-me que, sei lá, para uma página como a tua parece-me que até seja um elogio. Não é? Não, ou seja, eu, eu já percebi que para ti não é, mas. Que <risos> uh, com o comentário, que com o que leva alguém a dizer que tu és tolo, que seja num tom de. Ok, de, de apreciação do que tu fazes. Eu acredito que tipo, seja. O ai rimboés, mesmo tolo. Toda... Mas, <risos> mas eu acredito que seja, mas às vezes não é. Não é. Sabes o que eu vou -te dizer? Isto agora já pode entrar no podcast. <risos> ah, já estava. O, o Chico tem o um caso <risos> Corta. Corta! Corta! E pronto, fiquei aqui sozinho. Mais ou menos. Uh, vamos fazer uma pequena pausa para xixi um cigarro. Até já! No answer